Gente, essa daqui é a Sense Impact SL. Uma bike nova, modelo 2018, bike é show de bola. É uma bike extremamente leve, com seu peso de 12 kg e o tratamento térmico T6. O quadro, com garantia de 5 anos, suspensão RockShox Recon de 100mm, com trava no guidão. Guidão SL1, padrão Sense, mesa SL1 de 90mm. Cellin Cell Royal. os cubos são Deore M6000 Agora vamos falar de pneus, os pneus são Vitória Saguaro 2.2 Freio hidráulico Shimano M506 Trocador de marcha SLX M7000 11 velocidades Pé de vela SLX, também M7000 Movimento central Holotec o k M8000 46 dentes e a corrente Shimano HG601 de 11 velocidades. A bike é show de bola. Elas estão disponíveis no tamanho 15, 17, 19 e 21.